Muito bem, muito bem pessoal, estamos de volta, né? Estamos de volta é, depois da primeira aula aí do cantasia Agora eu venho trazendo mais uma para você, né? É, muitas das vezes você sai para filmar, né? Você mesmo tem canal no YouTube, é, às vezes pode acontecer, né? Da voz ficar baixa, é, você tá filmando aí com o celular ou com uma, uma câmera aí com pouca captação de áudio, é, pode ficar baixinho, né? mas eu vou ensinar para você como que você pode melhorar esse som é, dessas imagens. né? Ou melhorar, ou na realidade, né, às vezes você tem aí é, umas imagens que você quer tirar aquele, aquele barulho né, que captou da rua. Né? Às vezes você estava filmando em um lugar e captou aquele barulho de carro ou outras coisas mais, cachorro latino. É, eu vou mostrar para você como se faz isso aí no Cantasia 8, tá bom? Muito bem, não se esqueça, é, não se esqueça que nós temos a nossa rádio, que você pode acessar através da página www.radiosaudadedosertão.com www.radiosaudadedosertão.com Você ouve a nossa programação, né? Nós somos de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Maravilha, né? É, e também aquele outro recadinho, né? Se você, porventura, tem um sonho de ter a sua própria rádio online, agora chegou a hora de você realizar esse sonho, né? É só você entrar em contato com o professor. É, entra em contato comigo que eu vou é, fazer essa rádio para você, né? Por aquele precinho todo especial, aquela taxinha única, é, aliás, todos os meses, né? Aquela pequena taxa, você vai ter uma rádio aí, um sistema de comunicação, 24 horas para você usar, é, para você tocar suas músicas, para você fazer locução, né? é, sem nenhum problema. E, e outra coisa, né? é totalmente legalizado, né é registrado é, no teu CPF ou no, no teu CNPJ, enfim. Se você tem vontade, você tem dom para comunicação, entre em contato ainda hoje, agora mesmo, entre em contato comigo através do telefone, o WhatsApp, né? 16 é o código de área 988269117. 16 é o código de área 988269117. Nós vamos é, te dar toda a assessoria possível, né? É, em qualquer parte desse país, é, pois através do nosso computador nós temos um programa aí que é, entramos aí nos, na sua máquina, é, na sua casa no seu estado onde você estiver tá bom entre em contato ainda hoje pegue aí o seu WhatsApp e adicione o nosso 16 é o código de área 988269117 vamos lá vamos para a aula né esta é a segunda aula do Cantasia 8 que nós é, deixamos aqui né deixamos aqui é, praticamente no canal, vamos lá, vamos acionar o nosso Cantasia, né? É, vamos, aqui nós já temos aí, é, eu pus como exemplo o vídeo aí da Dona Maria, que na outra aula eu mostrei ela também, né? Aqui eu vou mostrar para você, tanto como você tirar o áudio, é, que talvez a sua câmera captou é, praticamente por um acidente, sei lá. Às vezes nós estamos filmando aí na beira de rua, né? O pessoal que é monetizado principalmente... É, se estiver filmando na beira de rua e captar uma música na, no carro de som, isso aí dá problema sério, né? Depois da na monetização, né? Então, é, através do Cantasia, você também pode tirar esse áudio e também pode abaixar ou aumentar aquele áudio que ficou é, baixinho. Olha, escuta só um pedacinho ó, desse aqui, ó. Muito bem, gente! Muito, muito bem, gente! Muito, muito bem! É o suficiente, né? É o suficiente. Agora aqui, nós temos... Esse vídeo aqui, vamos fazer de conta que você filmou e praticamente você quer tirar o áudio, né? É, você quer tirar o áudio, que às vezes você pegou aí algum barulho indesejado. Você vai vir aqui em cima, aqui é essa essa parte aqui, é o áudio. Você vai clicar aí com seu mouse é, do lado direito, é o botão direito. Vai abrir essa tabelinha aqui e aí você vai vir exatamente aqui, ó. É, editar áudio Pronto Editar áudio Ah, por exemplo, oh, professor, eu quero tirar o áudio Maravilha É só você é, colocar aqui Essa setinha aqui Agora você clica com o botão esquerdo Do seu mouse E arrasta para baixo Olha só Arrastou para baixo, você viu ó, Agora não tem áudio ó. Não tem áudio nenhum, entendeu? Inclusive, se você quiser trocar o áudio, você pode. Por exemplo, eu eliminei esse áudio aqui. Agora, se eu vou pegar como exemplo aqui um áudio qualquer, para poder colocar no lugar, para você ter uma base, como funciona. É, como funciona essa troca, né? Deixa eu me ver aqui. Vou colocar aqui, essa, digamos, essa música aqui. Aqui você vai clicar com o botão direito, do lado direito do seu mouse E a setinha em cima, do lado esquerdo você clica uma vez é, Deixa eu ver aqui onde é que caiu esse áudio Vamos ver aqui, pronto, olha lá, já caiu lá embaixo né ou seja, nós tiramos o áudio original do vídeo e depois você puxa para cá. Ou seja, ficaria assim no caso. O, o próprio vídeo tinha o seu próprio áudio, né? mas é que nós tiramos e ficou dessa maneira. Então você pode trocar o áudio, você pode tirar o áudio. É, depende é, da sua situação, né? Ou você pode abaixar também, né? Abaixar, aumentar, é, subir é, o volume do áudio. Às vezes fica baixo demais, você fala, ah, mas eu queria que subisse, né? É, que melhorasse um pouco esse áudio. É muito simples, né? É muito simples. Olha aqui, ó. aqui você sobe, deixa eu tirar esse aqui que eu, que eu tinha substituído. Né? Aqui você sobe o tanto que você quiser ó ó Terezinha Terezinha é, aqui no caso, é. estourando né então você tem de subir o suficiente para não estourar no caso ou abaixa né é no caso precisar abaixar ó ó é, é, tá? ela está ali comigo ela está ali comigo aqui você faz o que você é, praticamente quiser, né? E tem outro detalhe, né? É, tem outro detalhe. Às vezes você coloca fundo, é, Você coloca fundo aí num vídeo e às vezes o, praticamente acaba, dá aquele corte, fica até meio esquisito, né? Fica até meio esquisito, é, acaba de repente o, o fundo musical. Nós temos aqui um esquema que funciona muito melhor é, para isso, né? Por exemplo aqui, digamos que é, eu vou tirar esse áudio daqui e vou colocar um fundo aqui para melhor, melhor vocês entenderem. Eu vou colocar de novo essa música aqui, só que eu não posso tocar ela, senão vai cair direitos autorais. né Aí complica para a gente, né? Tá, é, agora vou colocar de novo aqui. E tirar. Pronto. Então, aqui nós temos aqui o fundo. Mas, é, digamos que no começo eu não queria que começasse no supetão. E começasse dessa maneira aqui, ó. Aí, eu não, eu não quero que comece assim, né? Então, eu vou fazer um modo que eu, o fundo vai subindo devagarinho. Aqui você vai vir aqui nessa fachada aqui, ó. Nessa faixa, você vai clicar com o botão direito em cima. Clica com o botão direito em cima. Agora você pega e clica no esquerdo do mouse. Aqui você vai vir aqui, ó. Adicionar. Hold Point. Tá vendo ali, ó. Fez aquele, praticamente, aquela bolinha ali, né? Aqui vamos ver de novo, ó. Você adiciona o um outro aqui. Pronto. Agora deu um esquema pra gente é, fazer o... Agora você pega com o botão esquerdo, segura e arrasta esse aqui, olha aqui, ó. ó. Seguro e arrastou. Você pode verificar agora que ele vai subir devagarinho. Ele vai subir devagarinho o áudio. Olha só. Bem diferente do que estava. Quer ver? Ó. Oh. Ou seja, né? É bem diferente. Não começou com aquele supetão tocando a música. Ele foi... Aumentando devagarinho o som e dando aquela, aquele efeito legal, né? Gente, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. É, aqui nós ensinamos a você como abaixar o áudio do seu vídeo ou aumentar, tanto faz. Ou tirar é, ou tirar o áudio do vídeo e colocar outro, tanto faz, né? É, o Cantasia tem vários, é, vários formatos de trabalhar, né? É, tem vários esquemas. E devagarinho aqui nós vamos ensinando aqui para você como funciona, tá bom? Aquele abraço, não se esqueça, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa o seu like. Nós precisamos aí do seu like, nós precisamos aí da sua inscrição para continuar esse trabalho, tá bom? Nossa rádio do sertão.com, Nós estamos aí 24 horas com a programação toda especial. É uma programação sertaneja evangélica, para você que é um, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é, você vai gostar. É só acessar lá. Também estamos no Play Store do seu celular, Rádio Saudade do Sertão, você é, digita lá abaixo nosso aplicativo e nós estamos lá também. Também no aplicativo Rádios Net. Aquele abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente!